Tá Vou matar o Tiba. Pode, mas você ganha depois dela. Relaxa, a gente não vai perder. Não. É só pode falar isso aí: uh. <risos> Gameplay, entretenimento e diversão. Você só encontra aqui. Acho que ele fez gol. Mano, tira, tira a tira <risos> porra, uma porra <risos> maquise Fazer gol, fazer gol agora Boa! Ah, ele me atrapalhou, velho oh, pô. Porra, tu falou que tava Caralho, ruim, gol, pô. gol, no cantinho Puta, uh, que uh, pariu, tá atrapalho pariu <risos> <risos> Ah, filho ah. da puta, tirou a mão. Ih, errei, errei. Caralho, viado. É, é, é, é, é. Travessão, velho. Ó, o drible. Noooooo. Manda, manda. Isso faz igual, Dodge. Manda, manda, Ajeitei, eu ajeitei, eu ajeitei. <risos> Davi, me dá um conselho aí, como é que ganha a partida? Ó, oh, primeiro, quando começar a partida, você tem que pegar a bola direto e fazer oh. gol. Ai, aí. No... <risos> Aí ele pode fazer gol ou não pode? É, aí pode fazer gol. Ele pode? Não, não. Ah. Ele não pode fazer gol. Você tem que pegar dele. Ó, quando a bola tiver pra você, aproveita e faz gol. Hum. Aí quando a bola não tiver com você, você pega a bola, aí vai, aí vai tirar a bola, aí você pega a bola e você faz gol. Mano, 3 minutos e 7 de partida, 3 minutos e 5 de, de pra conversar. É, mas quando faz 7 aqui aí acaba. Olha, esse aqui, esse aqui é, esse aqui é treinado. <risos> Beleza. Ô, oh, porra! Ô, <risos> oh, porra! Beleza. <risos> Não, aqui! Ai, ai, ai! Aí, GG, vai fala fala, GG! Não, não, não, GG, GG. Opa. passe. É, bicar a direção. Passe o cu. Não, foi incrível esse passe. Foi cu, foi cu. Vai. Foi muito bom esse passe. De quem é esse que é o É o meu. Daqui? Essa cor é o verde catarro. Não, ah, é nada. Não dá não. Errei. Boa. Viu? O gostou do fake? Fake é não ia falar fake. Assistiu um o cheirinho? Cheirinho de vitória, porra. Eu tô não. Pode não você, você não faz gol, você tem que pegar a bola. Ah, você deixa. Olha ah lá. Olha ah lá. Pede parabéns. Deixa o cara fazer gol. E aí está Olha Boa, caralho! Ainda bem que eu dei estipolinho ainda. Cara meu. Mano, alguém desviou a bola ali, chutou todo torto, acho que foi o Juninho. ainda deu certo ainda, viado. Que a bola veio na minha reta, senão eu ia errar. E, cara, foi olha lá. lá. Ahn. Ah, mexada, <risos> mas que eu sempre falava essa vai tomar... Eu vi que tu tava vindo fake, fake, fake, fake, ele deu fake chute primo irmão. Ah. Ele falou, vou dar um fake chute aqui, que a bola vai sobrar pra tu. Mas que isso é fake chute, fake olhada. <risos> fake, fake. <risos> ele deu um fake, fake, viado. Fake, fake. O cara é bravo. Consegue? Linda. Vou completar, vou completar, hein. Caralho, Ih. fake, fake, fake, bati nele. Meu Deus Caralho. Caralho, Ele tentou doido. defender, ele tentou defender esse liga, viado. Foi esse tapa, eu tirei dois, cara. Caralho, passou dois gols com esse liga, ele foi tentar defender, viado. Eu vi só sim, por baixo sim. do tapinha dele lá, lá, lá. <risos> boa, boa, boa. Meu Deus do ele... céu, ah, mano, o cara tirou em câmera lenta, cara. Meu Deus, ah, velho, meu cara. Deus vai tomar no cu. Ah, jogar joga bola lá no meio, viado. Ele atirou em câmera lenta, mano. Manda foto, manda foto, lô Puta que pariu, acabou o tempo, muito bom Puta que pariu Mano, na hora que acabou o tempo, olha isso cara Olha isso cara Isso é, é o dourado mar é, é porque é da cor do mar, entendeu? Ai, é agora, é agora. Ai, ai, tem ninguém no gol. <risos> <risos> Dominei. Eita! Caralho, tô não a <risos> Não, Daniel Mãe, não, não, não, não tô nada, fumaça. Não, não! Não! Vai, não. <risos> ai, Foda-se, faz! Vou sair dando essa porra aqui, hein. Olha o nome dos caras lá embaixo ali. Sopa de macros. Eu achei que era sopa de macaco. Caralho. Sopa <risos> de mamaco. <risos> sopa de macaco. Eu fiquei imaginando um montão de macaco na panela fazendo assim. Ó. <risos> Opa, mais um, mais um, mais um. Ai, na moral, não, na moral. Vai tomar no teu cu.